que outro passo você pode dar hoje, amanhã, na terça-feira, todos os dias, para que essa mudança que a gente realmente sonha seja concretizada pelo seu estar no mundo, né? pelo seu jeito também. E aí, para fechar, eu quero compartilhar uma poesia que eu escrevi Logo no final do percurso do Volta ao Mundo em Três Escolas, que eu fiz com amigos, a gente viajou por tantos lugares que me provocaram muitas, muitos redemoinhos internos. E aí eu acabei escrevendo uma poesia no final para também fechar essa viagem com um olhar um pouco mais profundo. E aí a poesia se chama A Potência da Educação. Eu falo que a educação tem algo que é muito mais do que poder, é muito mais do que potência, é potência. E aí começa assim. Educação é feita principalmente de gente. Gente é feita principalmente de abundância. Freire disse que se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode. E a educação pode, uma podência que surgiu bem antes de qualquer método ou ciência. A educação tem a podência do esticamento do olhar, para que ele se abra enorme, do tamanho do mar, a educação tem a potência da expansão, do cultivo de campos de diversidade para fertilizar os sertões que hoje têm nome de cidade. A educação tem a potência do desafiamento, passa pelo encontro com nossos redemoinhos internos que giram sem trégua no movimento de bagunçação daquelas entranhas feitas principalmente de emoção. A educação tem a potência de instaurar uma catação de horizontes dentro de cada um, para que as abundâncias sejam tocadas, abertas, compartilhadas, expostas e caleidoscopadas. A educação tem a potência de conjugar, um verbo sinuoso, em chamas, o verbo ousadiar, que é verbo de significância, verbo de propósito sem demora, para que nos ousadiemos no agora e no gerúndio, ousadiando a qualquer hora. Muito obrigado.